Oswaldo Nidjelski O pai José Nidjelski a mãe Estefania Feijin Shostakov Nidjelski Meu pai, meu pai era um amor de pessoa Meu pai, durante todo o tempo de vida Nunca um dia me deu uma cintada, uma varada uma... Ele sofria de asco desde os 18 anos E perdi ele muito cedo, acho que antes dos 60 anos já apareceu. A mãe foi aqui mais mais vivi com ela então nós trabalhávamos na roça, né? meu pai e eu, os outros irmãos iam a 12 quilômetros longe de casa na roça do, da segunda-feira e voltávamos no sábado. E eu e o Adão e a mãe o Adão, que era meu irmão mais novo, ficávamos em casa. E no local onde a gente morava, o Rio da Areia dos Bastião, era muito ladrão. Então minha mãe dormia no lado da cama com uma espigarra, uma 32, duas camas, e a gente dormia com ela. Então, mas tinha galinheiro de galinha, chiqueiro de porco, Os cachorros começavam a latir no portão, ela saia, abria a porta e é, pegava no um tiro lá acabava, sossegava. Porque, outro dia, às vezes, ia ver, tinha roubado galinha, carneiro, cabrito, porco, às vezes. Mas, difícilmente, porque ela tirar. Ficava segunda, sexta, sábado. Sábado, daí, o pai vinha com os outros irmãos da roça. Mas a mãe, ela era brava. Ela, se a gente passasse, se tivesse uma vassoura caída, a gente passasse por cima e juntasse, o pão comia. A minha infância, na verdade, deu-se em, em três etapas. Eu, até os dez anos, eu estava em casa com o pai e a mãe. Estudava numa escola no Rio da dos Bastiões e depois dos 10 anos, eu fui parar na casa de um tio, no distrito, que era 12 quilômetros da casa dos meus pais. E aí, estudava no colégio Antônio Brachkowski, e daí nos final de semana, meu tio me deu um cavalo, cego, cego de olho ele iniciava o cavalo e eu ia esses 12 quilômetros, e ia passar o final de semana em casa com o pai e a mãe. E daí, domingo de tardezinha, voltava para a casa do meu tio. Na época, meus pais só tinham carroça, cavalo, nunca um dia tinha uma bicicleta, nem meu pai tinha bicicleta. Então era de carroça mas ia nas festas de carroça, Casamento, fui meu pai e minha mãe para um padrinho de casamento, nunca esqueço. E no casamento eu fui levado os noivos de carroça, sentada atrás de um, um assento mais confortável. Na volta, no casamento, a comida mais gostosa tinha era macarão. Macarão, arroz, feijão, festa e a bebida era cachaça. Meus irmãos, então a, a convivência era, era difícil, era, era boa, mas que nem eu digo, ficava eu, a mãe e o mais novo em casa e eles a semana toda na roça com o pai, nesses 12 quilômetros que eram é, uma assim, linha cerqueira e moema. Nós tínhamos terra de planta. E nós era morávamos no Rio da Areia, onde é que só tinha as criações. Tinha uns 80 cabeças de porco, tinha gado, tinha cavalo marava ganso no pé do cachorro, galinha no pé do pato, e daí atropelava, subia no só, soltava o ganso para ver se ela voava. Às vezes matava a galinha lá, engroscava na cerca, e dizia a mãe que ela morreu em porcada. Não né? tava bastante. Mas quando a mãe e o pai não estavam em casa, quando ela voltava, tá tudo ajudadinho, milha descascada, as galinhas já tiravam leite. Depois dos dezesseis aos 18, mais ou menos. Daí eu parei em Itaiópolis, parei, parava no hospital em Itaiópolis e depois na casa de um amigo do meu pai, nos vindo Wagner em Itaiópolis, onde é que eu fiz o, o primeiro grau. Quando eu me formei? depois de, de, de, de, de Itaiópolis, daí já tinha o Paulo, meu irmão trabalhava aqui em São no bush. Aí vim São Bento, tinha um chiqueirinho de quera, de porco, antigamente deles lá, então a gente limpou bem lá, comprou uma geladeira, umas camas, e onde é que nós parávamos sozinho lá, fazia comida, trabalhava, vinha do, do serviço, fazia um lanche ligeirinho lá e para pro colégio estudava. Estudava uns dois, três anos a gente parou ali. Depois fomos para uma república, numa pensão, na Schlegmann, acho que é na Paulo Paruca, que é para cima, pra trás da igreja matriz hoje, onde é que terminei o segundo grau no colégio estadual São Bento. Então eu estudava, trabalhei no bust depois trabalhei na prefeitura e depois da prefeitura entrei na Oxford, até que fiz um curso técnico de cerâmica em São Paulo, onde é que eu voltando de lá, fazer prestar o estágio de um ano, onde eu tive que voltar na escola e defender a minha tese. Voltando de lá, a gente já pegou de supervisor na fábrica, então já melhorou o salário. E onde é que fui cada ano melhorando mais, até que assumi a área de mineração e fiquei por uns 30 anos na área de mineração. Permaneci até 2019, 2020, 2019, 40 anos. E comecei a namorar, ainda quando eu estava antes de ir para São Paulo, em 1975, cara. E hoje com a mãe, Caipeto, trabalhando no hospital. Então, nós com o Ed, o Ed Márcio o, o Geraldo Salomão, que hoje foi candidato a prefeito, está em São Paulo, e nós ele dava alinhamento né? para fazer construção, para facilitar a luz. Então, nós passávamos, sendo a 25, perto da, da casa da Ivete, né, nem se escondia, às aí quando havia, para o rural da prefeitura, se escondia atrás do posto assim. Aí o Ed falava, não, essa é gente boa, isso assim, aí. Assim. E aí, tá, trabalhando já na nossa sem dinheiro mas resolver no casar. Aí eu jogava no no no, no bandeirantes o Alinor Francis que era dono do time lá. Aí quando ganhava ganhava mil cruzeiro novo, mas não, não sei mil novo não era muito dinheiro. Se empatasse, ganhava janta e se perdesse, só ganhava janta também. Aí emprestei sete, sete mil cruzeiro novo desse Alinor para casar. E depois que casei, passou uns 4, 5 anos, lá fui devolvendo 500 cruzeiros novo por mês para ele. Eu sei que já tinha devolvido tudo e não fim deu uma, uma desgraça para ele. Aí foi em Curupá, na Gruta Verde, lá e o cara deu um tiro de espingarda na barriga dele, foi em Curitiba. Ficou por uns 30 dias e faleceu. E eu estava preocupado com céu, Tinha um cheque, tinha dado um cheque de 7 mil para que ele não, não marcou nada, já tinha devolvido. Aí passou uns. Três, quatro meses, fui lá falei com a, a esposa dele, ela tirou do, abriu o copo tirou o cheque lá. estava atrás do cheque, tudo que devolvi Não, está aqui o cheque, tudo pode pegar. Aí peguei o cheque, rasguei e olha então, lá, que tem um casal aqui hoje. Ora, para mim, ser pai do primeiro filho foi uma história meio, meio ah, ah, interessante. Eu trabalhando na história, eu trabalhava de gerente na Fábrica 2 e tinha uma senhora que trabalhava lá. Setor na cerâmica, quase toda eu dei obriga a trabalhar de pé, esponja prata, plasticar prato, tudo de pé. E ela inchava muitos pés delas, e tinha que trabalhar sentada, e nós não tinha lugar para colocar e ela, trabalhar sentado. Ontem eu falei para o gerente, diretor da empresa, que trabalha na região na industrial, e disse: manda embora, isso aqui é uma empresa, nós estamos do caridade. Acabei dando uma chance para ela, um pouquinho, ela se tratando e não, não melhorar, não melhorar, acabei mandando ela embora. Aí quando fui ter o primeiro filho, a mulher fez ter o primeiro filho ligaram para mim do hospital, que a mulher tinha ido para o hospital às 11 horas da noite, e eu trabalhava das duas às 11 e meia. Aí às 11 horas eu cheguei no hospital, acho que pelas 11 e meia, 15 para meia-noite, nasceu o primeiro filho, o Jean. Aí tá, nasceu, foi acompanha, tudo então, de repente vem a mesma pessoa que tinha mandado embora da empresa, vem lá no, no, no braço assim, tá vendo? Me mandou embora da empresa, nem imaginou que ia dar o primeiro banho do teu, o primeiro, banho do teu primeiro filho. Então são coisas na vida né, que não é tem subida sem descida. Assim. Então, aquilo me marcou muito. E, por exemplo, é incrível, porque os filhos a gente. Eu jogava futebol, eu trabalhava sábado e domingo, os filhos você não aproveita, só trabalha e convive pouco com eles. Os netos hoje, então, você tem tempo, os pais com os voos que estragam os filhos. Né? Então, os netos, então, você tem tempo para eles, ficar para visitar, para brincar, para fazer, né? passear com eles, e os filhos a gente não tinha essa, essa tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro para pôr o, a, o pão de cada dia na mesa para eles. é o mais importante para a vida da gente é, como eu digo, é um, é um enlevo é um daqui né? <risos> ser, na, na, nessa idade parece que a gente até vive mais por causa dele eu diria, é o que eu mais falando, aproveitem a vida o máximo possível estude bastante ganhem bem também que o dinheiro é importante mas não é tudo na vida e aproveitem cada momento da vida deles e dos filhos deles pessoalmente porque a vida é curta